todos, bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler, e hoje nós estamos aqui, eu juntamente com o professor Joás, para a gente continuar aquela série sobre os profetas menores. Chegamos ao terceiro profeta, né professor? Pois é, vamos lá. Vamos falar de Jonas. Jonas foi comissionado por Deus a pregar arrependimento a Nínive, uma capital pagã. Professor Joás, vamos lá. É... De todos os profetas menores, eu acho o livro de Jonas mais diferente. Ele tem uma profecia, profecia outra, ele mais conta a história do profeta mesmo, né? É, e é uma, é uma forma narrativa no texto bem interessante, cheio de reviravolta. É, hum. Você fica preso no texto, se você começar a ler Jonas, você não, não vai parar... Até ler os quatro capítulos todinhos, porque a, a história prende a gente. Prende é a o gente. jeito que é narrado. É bem diferenciado, assim bem diferente dos, dos outros que a gente já viu até agora, né pelo menos. E, e quando você para ali, você, você termina o capítulo 3 de Jonas, e você pensa assim, a história podia ter acabado aqui, tudo perfeito, <risos> né? Aí vem o capítulo 4. E... E né, a gente vai entrar nesse, nesses motivos, porque a gente conhece Jonas como profeta desobediente, mas vai muito, muito além disso, né? Só aí no capítulo 4 que a gente percebe por que que ele fugiu, né, por que que ele não queria pregar para Nínive de jeito nenhum, ele faz umas declarações aí. Não, ele faz uma oração aqui para o Senhor, é. que ele é muito, muito morrer, corajoso. É. <risos> tipo assim, ele conversa com Deus de uma forma que eu achei assim, muito ousado, né? Esquisito. Esquisito. Mas o que, que eu tiro, assim, no geral, do contexto de Jonas? A soberania de Deus sobre tudo Sem e todos. Dúvida. Né? Sem dúvida. E... A gente vê Deus no controle da história, né? independente é, de, de qual seja o plano, né? o que está para acontecer, a gente vê Deus é, o tempo todo no controle. No controle o de tudo. O tempo todo Ele sabe o, o que vai acontecer, Ele... Tem tudo planejado para o que tem que acontecer, o que precisa acontecer. A compaixão, né é. a compaixão divina, a compaixão de Deus. Juízo, misericórdia, misericórdia. a gente vê tudo ali. E você acha que ele tem um caráter messiânico? Demais, aponta, aponta demais para, para a obra redentora de Cristo. Vamos falar da desobediência. Ali no livro tudo obedece a Deus, o vento, o mar. Os marinheiros, o, o peixe, peixe. <risos> é. tudo. Os ninivitas, o rei de Nini mesmo o crente. Um verme. Um verme que vai lá e come a, a, bo a boboreira, né? A boboreira, é. a árvore, né? Mesmo até, um, até um vermezinho né? minúsculo obedece, obedece a Deus. Mesmo o O homem de Deus está fugindo, está tá rebelde, com... desobediente. Complicado, né? Complicado. E... Para entrar, para falar de Jonas. Vamos lá. Em qual tempo que Jonas profetizou? qual tempo que ele viveu? É, Jonas, a questão da data, ainda que a, mesmo assim tenham controvérsias, há né, discussões sobre a data, é, há quem coloque uma data pós-exílio, mas é, o nome Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Amitai. É, o nome de Jonas, o nome do pai. Nós temos essas duas informações sobre Jonas e esse, essas duas informações aparecem em outra passagem, segundo o livro dos reis de Israel. É, o mesmo Jonas, o mesmo filho de Amittai, Amitai, é, havia profetizado restituição de, algumas, de alguns territórios a Israel é, e quando aquilo se cumpre é citado. e, é, e e pelo que a gente vê ali no texto, no segundo livro dos reis, ele profetizou no período de Jeroboão II. É, então, então, século VIII antes de a.C. Jeroboão II. Então, nós estamos falando do Reino do Norte. Isso, Israel. Quando fala de Israel, Reino é, do Norte. 782 até 753 antes de, Cristo. antes de Cristo. Século VIII antes de Cristo. E, professor, nessa época. É, Israel, tanto né, o Reino Dividido, tanto Israel como Judá, é, eles estavam numa época financeiramente, economicamente, era próspero, na época de Jonas, que ele profetizou Sim. Jeroboão II. Sim, a gente, a gente lê essa passagem, 2 é, Reis 14, 14. né? 2 uhum. Reis 14, é, a gente pode ler a partir do verso 23, Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias, em Judá, Jeroboão, filho de Joás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos, porém ele fez o que era mau aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido entre Leboamate e o Mar Morto exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gati efer é, E aqui, nesse contexto aqui, a gente vê um contexto de prosperidade. De né? Prosperidade econômica, é, né? Prosperidade econômica. O povo ainda, naquele contexto de idolatria, é. o texto diz que o próprio Jeroboão né, é II é, andou num caminho mal né, de idolatria também. Então, mas financeiramente a coisa andava bem. Bem. E, e eles tinham uma certa paz nas fronteiras, né? Não estavam em guerra. Sim. É, não, não tinha conflito. Se você pensar em, em Nínive mesmo, né, uhum. a essa altura não havia conflito entre nem o Reino do Norte, nem o Reino do Sul com, com a Síria. Uhum. Né? É, então, é, o fato da recusa de, de Jonas em ir para Nínive se deve a outras situações, não um conflito direto. Não um conflito é. direto. E né, aqui, né, gente? Nínive era a capital da Assíria. Síria, a capital é Damasco. Damasco, né? E Nínive. E Nínive é. Só para não confundir. E eu, eu né, uma vez estava ouvindo uma pregação sobre Jonas, professor, e ele se chamou de do Evangelho. O Evangelho, assim. Da segunda chance do, do Antigo Testamento. E o pregador diz assim: nem Moisés teve a segunda chance que Jonas teve. O senhor concorda? Eu acho assim, muito intrigante, né? É, o quanto Jonas é, desobedece a Deus e ainda questiona Deus, né? Meio tenta colocar Deus contra a parede, digamos assim. É, mas você vê você vê a misericórdia de Deus com Jonas é, causa mais espanto ainda porque você se você fizer um paralelo por exemplo com Adão né é, Adão ele era um homem perfeito né inteiro um hum. homem assim pleno gozo das suas faculdades o pecado não não havia ainda né não conhecia o pecado não conhecia o mal e, num contexto assim, de prosperidade, de sucesso absoluto, é, ele desobedeceu a Deus. Né? É, desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. E Jonas Jonas parece um, um, um outro contexto. Né? Alguém que tem contato direto com Deus é um profeta. Sim. Né? Alguém que foi usado por Deus, a gente acabou de ler o texto de, de Segundo Reis, é, para profetizar a prosperidade de Israel, né, da nação, do povo de Deus, é, restituição. Né, é, e ele, quando ouve né, Deus fala, uma, uma ordem direta de Deus para dizer que Nínive seria destruída, né, a única informação que ele tem está aqui no verso 2, né, Jonas 1, verso 2. É, Deus. Deus fala para ele entregar a mensagem, né? vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade, seus pecados são tão terríveis, tão horríveis que chegaram até a minha presença. Essa é a mensagem. É, e, ele, e ele, não, não vou levar isso não. Ele começa já um, um caminho de fuga e ele foge de Deus, desobedece a Deus. E assim, diferente é, de, de Adão, que se separou de Deus e foi punido na hora né a morte passou a existir a fazer parte da existência né a imagem de Deus foi corrompida no homem as consequências foram trágicas né imediatamente e Jonas ele vai fugindo de Deus mas Deus vai buscando ele de volta você vê o movimento de Jonas se afastando e ao mesmo tempo na, na, na narrativa da história você vê Deus, se aproximando para trazer Jonas de volta. Né? É impressionante. E aqui, que a hora que Deus dá a ele essa mensagem, né? vai depressa, a Nínive, que eu vou destruí-la, ele já sabe que se Deus estava pedindo para ele lá, mandando, dando uma ordem para ele lá, profetizar, que Deus tinha misericórdia para exercer. É. Até, a gente não sabe disso até o capítulo até o... 4. Né? A gente acha, se você ler só os três primeiros capítulos, você acha estranho. Por que, que ele está fugindo? Né? É... Porque você percebe que a destruição de Nínive é uma, é uma mensagem que ele prega com, com vontade. Ele passa um dia inteiro incansável pregando essa mensagem. Eu acho que não tem pregação é. menor. Viu? Não é. existe nesse mundo uma pregação menor e mais eficiente é. que essa. Ele, ele quer que Nínive seja destruída mesmo. Né? É, e e assim, a gente não sabe por que, que ele fugiu. Se a mensagem era essa, que Nínive seria destruída. né Aí, quando chega no capítulo 4, a gente vê, é, por isso que eu fugi de Tarsis, porque eu, porque eu fugi para Tarsis. Né? Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que demora a perder a paciência, cheio de amor, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Aí ele Tava faz um pedido mais esquisito ainda para Deus. Mas assim, ele sabia, que Deus mandou ele com essa mensagem, porque Deus queria o arrependimento. né? É, fala para eles lá que eles vão ser destruídos. Ele sabia que no coração de Deus, o que Deus estava intencionando ao trazer essa mensagem era é, que esse povo voltasse, se arrependesse, né? voltasse para Deus, é, se arrependesse dos seus maus caminhos. né? E, e professor, e Jonas... Ele vai, né? Só que ele pega um navio diferente, um barco diferente. É. é, é assim, ele até vai, né? Ele não fala assim, não, não vou, vou ficar aqui, não. Ele chega e pega um barco diferente e ali, enquanto tá acontecendo aquela situação toda, a ventania, as ondas, o barco quase sendo destruído, as outras pessoas que estavam no barco não tinha nada a ver com o Jonas quase morrendo, e Jonas lá, quietinho, até que eles tiraram a sorte e viram que era ele. Ali também ele foi um pouco responsável, estava aqui, para morrer todo mundo, se eu morrer aqui também está bom. Não é estranha a postura, né? alguém que está fugindo de Deus deveria desconfiar que aquilo tudo é consequência da, da, da sua escolha de fugir, né? fugir da, da ordem direta de Deus, sendo um profeta de Deus ainda. É, então, é, é, essa calmaria dele no meio de uma tempestade, que é a consequência de uma desobediência dele, é, é estranha. A gente vê outros outros momentos, outras pessoas que andavam com Deus, calmos diante de uma tempestade, mas é porque a tempestade não é consequência né de uma desobediência. Sim. Tempestade é circunstância da vida e né, alguém que está em Deus tem a calma necessária para passar pela tempestade e sair intacto do outro lado. Mas não é o caso de Jonas, né? A tempestade é por causa dele. É, como se ele por quiser que, que vender, ele tá tão calmo? a tempestade consumir, já morre todo mundo aqui e eu não preciso ir. Eu, eu penso assim, sabe? Assim, que eu morra, mas que eu não pregue essa mensagem, é. que eles não se arrependam, que eles morram sem saber que tinham uma opção de se arrepender. Né? Mas que eu morra e que todos aqui morram também, né? Não tipo dá para assim, entender isso. É, então é muito estranho, né? É muito é, é fascinante a história de Jonas, né? É. O nome dele significa pomba? É, é, o, é o que a gente encontra nos comentários, pomba. né? É, pomba pomba. É, é um animal bem pacífico, né? Que traça uma ideia de paz, de, de tranquilidade, paz. né? É, né? Tem até os é. pontos correios. É, é, né? é símbolo de paz, né? É símbolo de paz. E vamos entrar lá na... Muitos... Acho que até teólogos, posso falar, muita gente achava que esse livro, que essa história não tinha acontecido, por causa do peixe, que ele fica lá três dias dentro da barriga, que era uma, uma história uma história representativa. Uma alegoria. Uma alegoria, mas não é o que nós cremos e acreditamos. É, o, o grande peixe, né? É, a gente sabe que é perfeitamente possível, recentemente, há dois anos atrás, em 2020... Um, um, um homem passou por essa experiência né foi engolido por, por um peixe ficou alguns segundos dentro do ventre do bicho né? era, uma baleia, era uma baleia e foi cuspido né é, então ele passou por uma experiência bem semelhante a de Jonas só ficou mais tempo, né? Ficou mais tempo. <risos> e isso aí tem a ver com, a, com o propósito de Deus, né? O peixe ali tinha esse propósito, levá-lo até onde Deus queria que ele estivesse. Claro. Né? E é, nós vamos continuar falando do peixe, daqui a hum. pouquinho, nós vamos para um breve intervalo.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 de volta, né? No bloco anterior nós estamos falando desse peixe, e professor. A Bíblia fala um grande peixe, mas muita gente já fala, assim, ah, o Jonas e a baleia, porque dos animais, né? Acaba, né? acaba que a gente conhece. Baleia que nem é peixe, né? Hã? Baleia é peixe, que nem é peixe, é é mamífero. A gente acaba associando. A gente acaba associando porque um animal, né, no mar, aquático ali que poderia engolir um homem é. que a gente conhece seria uma baleia, mas tem relatos que já aconteceu, né? É, e acaba sendo assim, um fato não tão relevante assim. Para histó a história. né O desenrolar da história aqui é que Deus não quer Jonas aonde ele está. Né? E aquela tempestade, aquilo tudo que está acontecendo ali é por causa da desobediência dele. É, ele mesmo pede para morrer, me joga aí no mar. E quando ele é jogado, vem esse grande peixe e leva... Leva ele para onde Deus quer que ele esteja. Né? Então, é, o peixe só entra na história... É uma provisão. Para isso, né? para levar Jonas para o lugar que Deus quer que Jonas esteja. Né? O peixe é o transporte. É. Ele vai ter que passar três dias lá dentro é. do ventre. O, o destino é Nínive. É, Jonas, Jonas, você vê no verso 3, ele preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope. Ele foi descendo, descendo, descendo, pegou um Davi para Tarsis. É, Acho que são opostos, não são? Inevitável e você for no mapa... Tipo, você vai lá para o norte. Não, eu vou descer e vou lá para o sul. sul. Eu sei que era, era bem... É, tradicionalmente, tem se interpretado Tarsis aí né, como uma cidade da Espanha, né, que era Tartar... É, tar, Tartessos, né? uma colônia fenícia no litoral Atlântico do sul da Espanha. Sul da Espanha. É, então, a distância enorme né? de Nínive para Tarsis, ele foi para o extremo oposto. É, né? é porque eu acho também que aquela época eles não tinham explorado além daquela região de Tarsis. É como se Tarsis fosse o f... daquela época, gente, o, f... o fim do mundo acabasse ali. É. Acho que eles não conheciam mais. Quer dizer, o que, que Jonas achou que ele ia para ele ia fugir de Deus? Ele conseguiria se esconder. de Ele decidiu fugir de Deus, né? Então ele. É, é. A gente tem, por Sei exemplo, o Salmo 77, que associa Társis a um lugar muito distante. Sim. Isaías 66 né? também. Uhum. Um lugar muito distante. Então, a ideia é que é o lugar mais longe que tem na Terra. E Deus é não vai me achar, será então eu vou descer para lá, né? para o lugar mais <risos> distante da Terra. E Deus não vai me encontrar lá, é isso, né? Não sei se é isso que ele está pensando, mas ele quer fugir, ele quer ir para longe. Né? Então ele decide ir para Tarsis. É, Salmo 72, 10, Isaías 66, 19, associam Tarsis a um lugar muito distante. Muito distante. Né? É, e a gente sabe por outras passagens também que é uma região que tem muito metal precioso, né? Prata, ouro e outros metais preciosos e, assim... É, dá para a gente fazer um paralelo com alguns homens de Deus né, que acabam se distanciando. Né? Deus quer num lugar, numa posição, num ministério, e a pessoa vai se distanciando, se distanciando, e muitas vezes por causa do próprio metal mesmo, né? muitas vezes por causa de riquezas, coisas da terra, e acaba deixando a vontade de Deus é, sendo negligenciada. Né? É muito difícil, né? Como se a gente pudesse se esconder de Deus, né? Pra onde você fugir se eu é. fugisse, Deus não. Deus está lá, né? Como se Deus não estivesse lá. Não tem lugar tão distante que, que a gente consiga se afastar de Deus. Né? É, o salmista já, já colocou Sim. isso, né? Se eu fizer minha cama lá no cheol, né? lá ele me vê, lá ele está lá também. Lá né? ele está lá. É, é esse Jonas. Ele era muito, gente, desculpa, ele era muito doido, professor, ele era muito doido. Bom, a oração de Jonas. O que o professor Joás tem a dizer sobre a oração no ventre? É uma oração de um homem desesperado, né? O é, capítulo 2 que traz aí. É, a oração de Jonas. Meu desespero, gritei ao Senhor. Ele está ele numa situação né, sombria. Ele não está enxergando nada à sua frente. uma situação de, de densas trevas. E a morte é iminente. E ele grita desesperado para Deus socorrer. Né? E Deus teve misericórdia. Para quem queria morrer é, aqui, a hora que ele podia morrer mesmo, ele... O, o clamor ali desesperado, né, de alguém gritando desesperado por salvação, ao é, único que pode salvar alguém numa situação assim. Né? E ele diz isso: né? só o Senhor é capaz de me salvar. Só ele mesmo. diz isso aqui no verso 9 do capítulo 2. É, e, e Jó disse coisa semelhante lá no capítulo 33, né? verso 27 28. É, a salvação vem, vem de Deus. Ele de falou: é. o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. É. Então, é, ainda que seja um grito de desespero de alguém é, numa situação sombria, né, um desesperado numa situação sombria, esse grito tem um remetente é, que ouve, que é capaz de ouvir e responder. É, se tem alguém que é capaz de salvar, esse alguém é o Deus de Jonas, que está ouvindo essa, esse clamor desesperado aí. Ele fala: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao seu santo templo. Ele fala isso no verso 7 é, do capítulo 2. É uma oração poderosa, né? Ele reconhece muitas coisas aqui. Aí nós chegamos, aí, né? E o capítulo 2 termina no verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. É. Aí começa o capítulo 3. E Jonas chega a Nínive e ele percorreu durante um dia proclamando: Olha a pregação de Jonas, que foi: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele pregou só o juízo. Daqui a 40 Ele encortou a mensagem, né? Cortou, a mensagem. 40 dias. Daqui a 40 dias Nínive. Destruição, pronto. Calma. Eu nunca vi uma pregação tão pequena e tão eficaz. Eu acho que era é. o sonho de todo pregador, né, professor? É. Tem um, tem um versículo aí, versículo 4, né? Que, que traz essa, essa, essa sentença, né? Daqui a 40 dias, Nínive será destruído. É a única coisa e, que ele falou, uma frase. É, o que vem a seguida, o povo creu. Creram <risos> é, em Deus, ainda fala. É, o povo creu. É, não sei, é, assim, é, tem informação aí de que levaria três dias para percorrer essa cidade de tão grande que ela era. Né? Era uma cidade muito grande, uma pessoa levaria três dias para atravessá-la a pé. A gente não sabe se, se Jonas levou isso tudo, mas a gente sabe que ele ficou um dia inteiro pregando essa mensagem aí. Essa né? mensagem. É, e assim, há até uma controvérsia aí que, né, que historicamente Nínive não teria mais que cinco... De 5 a 11 quilômetros. Né? Não leva três dias para percorrer 5 a 11 quilômetros. Mas tem uma, uma tradição no Oriente que assim, a gente aqui né, não faz nem ideia, mas no Oriente ninguém se ninguém recebe ninguém. assim é, você, você vem de, de um lugar distante, você chega é, na minha porta e eu simplesmente te disperso, com até logo, com um copo de água que seja, mais nada, né, é, oriental não é assim, né, esse povo dessa região não é assim, eles têm uma tradição, você precisa é, ser hospitaleiro, né? a hospitalidade tem que ser no mínimo um dia de hospitalidade, você recebe a pessoa, né, você saúda ela, dá provisões, né? limpa seus, okay. seus pés e tal, isso é tradição, né, é... E depois você despede a pessoa, você não recebe um estrangeiro de qualquer maneira. Né? É, alguém que veio em paz né, deve ser recebido com hospitalidade. Então é por isso que essa informação está aí, né? talvez levaria três dias. Três dias é, é. Se, se você está falando é, desse povo que tem essa cultura, se um desses dias for um dia santo, então... Né? É, tem que guardar um dia aí o outro dia para hospitalidade sobra um dia para para pregação e foi o tempo que ele levou para pregar essa mensagem aí a todos os habitantes ele pregou até no palácio até no palácio ah. e todos falam que todos creram né até até o rei de Nínive a mensagem chegou é, o rei proclamou um jejum e pôs pano de saco ele até sabia como até fazer. os animais jejuariam jejuariam e Alguém que conhecia o Deus de Israel. Israel. É. E, e, o, e, né, e o capítulo 3 termina assim. Por isso que eu falo que a história podia terminar aqui. né? <risos> é, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Não podia terminar aqui? Pois é. Só que aí hum. vem o capítulo 4. E esse capítulo para mim é o mais doido de toda a história. Jonas vai pregar. Ele não queria. Uhum. E quando ele foi, ele foi sem compaixão, professor? É, é, o que tudo indica, foi uma pregação nervosa, né? com raiva. <risos> ao que tudo indica. É, e aqui você vê outra reviravolta. Né? Você vê o capítulo primeiro, uma história se desenvolvendo, e parece que vai terminar tragicamente a história. Aí no capítulo segundo tem uma reviravolta. Né? uma oração de alguém desesperado numa situação angustiante, né? ele diz que perdeu toda a esperança, mas ele faz a oração a alguém que pode res responder, né? a alguém que pode salvar, e ele admite isso. Aí ele mesmo diz que a narração subiu até o Senhor, né? a oração a subiu, subiu, e Deus respondeu, Deus livrou ele. Né? É, então... É, isso nos dá muita esperança né muita confiança em Deus porque nós temos nós servimos a esse Deus né que é, a gente pode estar tendo uma situação de, de desespero de desesperança né é, de angústia e ainda que não dá para sair o grito se a oração sair de alguma forma do coração ou da garganta se sair de alguma forma a oração vai chegar até ele né é ele. e ele é capaz de resolver né, e aí há essa reviravolta, essa reviravolta. É, é, Esse desesperado, esse profeta desobediente Que agora está desesperado Ele tem oração respondida Então Depois ele provou ele provou a misericórdia de Deus né provou, Em pessoa ele... é, E agora ele vai Não, já que Deus teve misericórdia Então vou pregar né, Aí a pregação é nervosa Vocês têm 40 dias vocês, vão, vocês morrer... vão morrer em 40 dias, pronto. <risos> tipo assim, não Pregação tinha nem esperança, essa. acabou, daqui 40 dias eles serão é. destruídos. Ele ele mostra essa esse essa esse caráter de Deus, que é justiça, né? Deus é justiça e ele como justo juiz, ele exerce juízo perfeito, né? Então Nínive vai ser destruída porque Nínive pecou e pecou terrivelmente contra o Senhor, né? É... A gente não sabe se essa Nínive aqui é a cidade de Nínive, essa que tem é, no máximo 5 a 11 quilômetros, ou se é uma região de Nínive. Né? É um triângulo ali de três rios, né? é, que é uma região muito mais ampla. É, mas certo é que a, a, o juízo de Deus chegou para aquele povo, para aquela região. É, e eles têm pouco tempo. E nesse pouco tempo que eles têm, o que eles resolvem fazer é se arrepender. Né? Se e por muito. eles se arrependerem, Deus teve misericórdia né? e revogou a sentença ou adiou a sentença, porque a gente sabe que, na verdade, ele adiou a ele sentença. Ele adiou a sentença, né? 150 anos depois, é. né? aí nós vamos aconteceu. estudar, aconteceu. É. Outro profeta pregou já a destruição, é. que foi na 1. Jonas, depois disso tudo, ele ainda, né, ele ora, faz uma oração muito, nervosa para o Senhor, né? Ele e, reclamou mesmo. Reclamou. Isso aqui não é oração, né? Não, ele reclamou. reclamou. Ainda falou assim, no versículo 3 do, do capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele ainda ele, ainda, ele tinha alguma esperança de que Nino foi destruída, porque ele subiu, porque ele queria ver a destruição. E aqui a gente não sabe se ele, se ele quer morrer porque porque Nínive se arrependeu e ele não queria que isso acontecesse, então ele está desgostoso e ele quer morrer, ou se ele quer morrer porque agora nada do que ele profetizou vai acontecer. Né? E para um profeta de Deus né, falar algo que não vai acontecer, seria a morte mesmo. Né? Então a gente não sabe se ele quer morrer por causa disso. Né? A gente tem essas duas possibilidades. Né? E ele diz isso até no, no verso 3 aí do capítulo é. 4. Nada do que eu disse vai acontecer né, agora. Agora nada do que eu disse vai acontecer. Se arrependeram, o Senhor teve misericórdia, vai poupar eles. E o Senhor, ainda no, no verso 4, já faz mais uma pergunta para Jonas. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem uma boa razão? Para essa fúria? Né, me dá uma, uma justificativa aí. E Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele deve ter ficado ali um bom tempo, né? Então o Senhor deu os seus 40 dias? Vou ficar aqui 40, 40 dias. dias. Quero ver o que, que acontece. Aí o Senhor fez crescer sobre ele, aqui no, na minha Bíblia fala, uma, uma planta, dar sombra à sua cabeça e livrar do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Ele ficou feliz com aquela sombra. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um, uma, uma lagarta, um verme, atacar a planta e ela secou. Aí Jonas pede para morrer novamente. Ele estava muito irado, não estava? Pois é. Mais uma vez né, pedindo para morrer. Aí já fez isso, parece que é a terceira vez aqui no texto. É... Então, é, é, ele viu a misericórdia de Deus, mas ele ainda tinha, assim, é, quem sabe esse povo se arrependeu só da boca para fora. fora. Ele tinha né? algum de esperança. ainda espera. tinha uma esperança de que Deus traria juízo. Né? E ele vai e faz um abrigo ali com as folhas e é, a gente vê um milagre estrondoso, né? Uma planta capaz de dar sombra para um homem, crescer com essa rapidez. É, e tanto Sim. é que ele diz que é o Senhor que fez crescer. O Senhor fez crescer depois destruiu. É. E ele que... ficou feliz com aquilo, né? Poxa, Deus está Deus me dando algum alívio, algum amparo, né? É... E na outra madrugada, na madrugada seguinte, Deus manda... Né, algumas traduções trazem lagartos, né? Mas hum. é, originalmente ali é verme mesmo, né? Deus manda os vermes lá comerem hum. a planta e ele, a sombra acabou, né? Aí ele Deus fica fala... irado de novo. E a gente está quase encerrando aqui, professor, mas aí ele, Deus, a hora que ele fica irado de novo, Deus pergunta, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí agora sim, Jonas responde, sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Aí o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Aí eu acho mais incrível. Deus termina com uma pergunta para Jonas. É. Não Acabou deveria eu texto. ter pena dessa grande cidade? Acabou o texto. Acabou o texto. E a pergunta fica. Deus traz uma lição para Jonas, né? É... Você viu com um dia uma planta nascer, trazer sombra, e com um dia ela morrer. É, e você teve pena da planta. É, essa cidade tem centenas de vidas, centenas de almas, incapazes de discernir o certo do errado. É, é, se você olhar a história, você vai ver as atrocidades que aquele povo fazia, né, você fica chocado. É. E você entende um pouco por, o sentimento de Jonas. Uhum. Mas são vidas, né, de pessoas, de animais, são vidas, são almas, né, com vida que Deus decidiu poupar. Nem eram né? porque não porque todos eram tão violentos. É, Jonas estava é, julgando uma multidão por causa dos atos de alguns, Sim. né, e a gente sabe que isso não é tão difícil de fazer, né, a gente julga às vezes um grupo inteiro por causa de uma pessoa. Né? De uma pessoa. Jonas fez isso. Né, a, gente, a, é, a gente julga uma nação por causa dos seus líderes, é, e não é assim que deve ser, né, professor? É, que Deus use, nem que seja um verme para abrir os nossos olhos, para a gente ter mais compaixão, mais compaixão. Né, e mais empatia, é a palavra da vez, né, empatia. E a pergunta que fica, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Tipo assim, Jonas, né, a misericórdia é minha, eu, né, o juízo é meu, eu vou exercer. Isso. como eu acho que devo ser como eu sei fazer senhor mas professor para encerrar para acabar nós já passamos aqui do tempo será que Jonas aprendeu parece que sim parece que sim né <risos> provavelmente foi ele, que, ele é. acho que foi ele que escreveu a história né não é. tem não é certo, mas parece que aprendeu né é. Deus deu uma lição para ele que não tinha como ele ele contra argumentar por isso que a história acaba aí por isso que a história... Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe poderosamente. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o profeta Jonas, o professor Joás. É isso. Né? Que nós tenhamos mais empatia. Né? E se a gente tem algo para aprender com Jonas, é que é preciso obedecer. Né? Nós somos feitura, né? nós somos joia da criação de Deus. Nós temos uma dignidade que nenhum ser na natureza tem. É, e a gente devia se respeitar mais, né? A gente devia ter mais compaixão com os nossos semelhantes, mais empatia. E essa é a mensagem que fica é, quando a gente lê Jonas. Né? Amém!